Nossa, muito legal o seu vídeo, já dei like e me inscrevi no seu canal, agora vai lá e faz o mesmo no meu. Não, não, não, não. Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber e hoje eu vou dar dicas da forma correta de você divulgar os seus vídeos. Olá, amiguinhos! Para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre divulgação. Primeiramente, amiguinhos, eu tenho que explicar para vocês que vocês devem apenas divulgar os seus vídeos de uma forma legal e não sendo um mala. Eu já fiz um vídeo onde eu falei sobre spam nos comentários, mas mesmo assim eu vou abordar um pouco sobre isso, porque isso é um saco. E faz parte da divulgação Muita gente que começa o canal Já sai desesperadamente fazendo divulgação em tudo quanto é lugar Sem se importar com nada E isso está muito, muito, muito errado Independente da rede social que vocês estiverem usando Vocês devem criar uma frase chamativa Onde a pessoa vai ler a sua postagem E aí vai se interessar pelo seu vídeo Claro, isso combinando com o seu título do vídeo e a sua thumbnail Não adianta largar os seu vídeo, fazer propaganda flodar, largar spam nos comentários não adianta, a pessoa que larga spam nos comentários vai lá e larga, se inscreve no meu canal também, não ganha viu, não ganha inscrito ela pode até ganhar um inscrito nesse processo todo, mas a raiva que ela vai gerar em muitas pessoas, é muito maior do que aquele inscrito, eu por exemplo, eu fico muito frustrado, muito revoltado quando eu vou lá, faço a minha postagem bem bonitinha, com uma frase chamativa, com a minha Thumbnail E aí vai o um idiota lá embaixo, nos meus comentários, e posta Eu já me inscrevi no seu canal, assisti, sabe? Uma coisa que é nítido, tá na cara que ele apenas pegou, deu CTRL C e CTRL V nos comentários. A maioria que nem eu, não vai nem ter o trabalho de te dar um dislike. Não vai simplesmente nem te dar. Quando alguém larga spam nos meus comentários, eu simplesmente vou ali e denuncio como spam. E aí a pessoa pode perder alguns direitos, ficar bloqueada. Então, amiguinho, se você que está assistindo esse vídeo Larga spam nos comentários, eu peço por favor, encarecidamente, não faz mais isso. Porque é ruim para o teu canal, só atrai haters para o teu canal. E a pessoa que recebe esse spam, ela não tá nem aí para você, ela não vai nem clicar no seu vídeo. Outra coisa, amiguinhos, que não funciona, é você fazer a troca de inscrições, o sub por sub. A pessoa que se inscreveu no seu canal simplesmente porque você se inscreveu no dela, ela nunca vai acompanhar o seu canal. Nunca. Você vai ser apenas mais um canal dentro das centenas de canais que a pessoa já está inscrita. E ela não vai receber suas notificações ali na box. Quando você enviar um vídeo, por exemplo. Porque o YouTube tem um sistema onde ele envia os vídeos no e-mail da pessoa apenas dos canais que ela realmente acompanha. Aqueles que o YouTube vê que tem o maior engajamento dessa pessoa. Então mesmo que essa pessoa se inscreva no seu canal, ela nunca vai receber notificação nenhuma sua. Então troca de inscritos definitivamente não funciona não faça troca de inscritos a pessoa tem que se inscrever no seu canal porque ela gosta do seu conteúdo ou porque a pessoa gosta de você que apresenta o canal e não simplesmente porque você se inscreveu no canal dela bom, agora que nós já falamos tudo que não é para fazer como spam e troca de inscritos vamos falar um pouquinho sobre a melhor forma de divulgar os seus vídeos Primeiramente, o youtuber ele tem que estar em todas as redes sociais possíveis. Estou falando de Facebook, Instagram, Snapchat e o próprio YouTube é uma rede social. É bom você entrar em grupos no Facebook sobre divulgações de canais. Porém, ainda assim não é muito efetivo, porque a maioria que entra para esses grupos está mais interessada em simplesmente entrar lá e largar o seu vídeo e nunca mais entrar, não olha os outros que postaram. Porém, existem alguns grupos menores, com menos quantidade de gente, que funciona muito bem. Quando o grupo, por exemplo, é sobre um determinado assunto ou um grupo específico de pessoas, com um certo intuito daí esse grupo vai funcionar muito melhor do que aquele grupo que tem sei lá 20 mil pessoas outra forma bem interessante é você utilizar o seu instagram claro que você não deve fazer só postagens sobre o seu canal, porque vai ficar chato, porque o Instagram é uma coisa um pouco mais pessoal. Mas não há nada de errado, quando sair um vídeo novo, você ir lá e pegar a thumbnail do seu vídeo e enviar para o Instagram. O Instagram é muito bom, porque a pessoa que vê suas fotos ela vai receber ali no celular dela, a foto do seu vídeo. E aí você deixa ali no comentário, ali na legenda, o nome do seu vídeo, o link, sei lá. O Snapchat também é de uma forma bem parecida com Instagram, porque só quem realmente te segue que vai ver ali a sua foto ou o seu vídeo, então o Snapchat também é importante, que daí você vai lá e sai um vídeo novo, você faz lá o seu Snapzinho, dizendo, ó, oh, saiu um vídeo novo no canal hoje uma das coisas que eu fiz hoje foi fazer vídeos para o YouTube. Mas claro, assim como o Instagram, você não pode ser chato de postar apenas coisas sobre o seu canal. Porque senão vai ficar chato. É uma coisa mais pessoal. WhatsApp. Amiguinhos YouTubers, criem um grupo para os seus inscritos mais fiéis no seu WhatsApp. Neste grupo tem que ter as pessoas que mais compartilham o seu conteúdo. Essas pessoas são as que mais te ajudam. E elas vão receber diretamente no celular, ali naquele grupo onde vocês estão sempre trocando ideias, o seu vídeo. Além da pessoa que assiste seus vídeos se sentir mais próxima de você, ela não vai se sentir chateada ou magoada ou de saco cheio porque você está mandando o seu vídeo ali, fazendo a sua divulgação. Porque ela sabe que o grupo é para isso é para você fazer uma divulgação, para te ajudar ajudar o seu canal, mas não fique enviando seu vídeo para todas as pessoas do seu whatsapp amiguinhos porque o whatsapp não é para isso, porque se você fizer isso enviando para qualquer pessoa que você tenha número simplesmente as pessoas vão começar a te bloquear, as pessoas vão ficar de saco cheio, não vão mais falar direito com você você é melhor evitar, certo? então crie o seu grupo de inscritos no whatsapp e seja feliz né outra forma de divulgação que é extremamente essencial para você e o seu canal é através do twitter quando a pessoa tem o twitter vinculado com a conta do youtube cada vez que essa pessoa te der um like vai aparecer lá nos tweets dela aparecendo assim para todos os seguidores dessa pessoa e também as pessoas podem te retweetar, que também ajuda muito então ter um twitter é muito importante para um youtuber outra coisa legal é sempre que alguém dar like no seu vídeo e aparecer lá nos tweets da pessoa você retweetar essa pessoa assim você estará ajudando essa pessoa pois você estará mostrando que ela gostou do seu vídeo e estará mostrando o seu canal ao mesmo tempo. Então sempre que aparecer lá no seu Twitter que alguém te deu um like, não esquece de retweetar e curtir o tweet dessa pessoa. Agora vamos falar sobre a melhor forma de divulgação, que é dentro do próprio YouTube. A melhor forma de você ser encontrado dos seus vídeos bombarem as views, é você ter um bom título, uma boa thumbnail, uma boa descrição. Porque o próprio YouTube vai te ajudar na hora que a pessoa fazer a pesquisa. Eu já fiz um vídeo sobre título, miniatura e descrição e outras formas também de você ser encontrado no youtube mas não é só isso se você quer ser youtuber é porque você assiste vários vídeos no youtube imagino eu que sim então sempre que você assiste um vídeo eu garanto que pelo menos metade você não comenta e comentar os vídeos que você assiste é uma ótima forma de você aparecer digamos que você fez um comentário muito legal sobre o assunto, o conteúdo do vídeo que você acabou de assistir Várias pessoas que assistirem esse vídeo, elas vão ir lá e vão ler o seu comentário e vão clicar no like do seu comentário. Isso vai fazer com que você suba lá em cima e apareça como um dos primeiros comentários deste vídeo e isso traz muitos inscritos sim porque você fez um comentário legal talvez você seja legal então eu vou lá conhecer o canal dessa pessoa que está comentando e aí você tem a chance finalmente de conquistar um real inscrito então tente utilizar a curiosidade das pessoas a melhor forma de divulgação é você trabalhar com a curiosidade das pessoas se a pessoa ficar curiosa para ver o seu vídeo é óbvio que ela vai abrir e vai ver mas Muita atenção, não adianta você ir lá fazer um comentário bacana e embaixo você largar aquela frase típica Agora dá uma passadinha lá no meu canal Só de ler essa frase a pessoa desiste, anula tudo comentário bom que você fez Se você, por exemplo, quer que eu conheça o seu canal, você tem que simplesmente ir ali embaixo nos meus comentários e fazer um comentário simples, um comentário que você ache legal sobre o conteúdo realmente que você tem assistido e prestado atenção no que eu falei no vídeo. Porque vai sim chegar um momento em que eu vou ficar curioso e vou querer conhecer quem é esse cara que está comentando nos meus vídeos. E aí, dependendo do seu conteúdo, porque, claro, não adianta fazer divulgação de um conteúdo ruim. Se o seu vídeo é meia boca, não adianta. Prestem atenção. Só quem já é fã, já gosta de você que vai te ajudar em vídeos que não estão lá tão bons. Então é importante que você sempre esteja com o seu canal ali, preparado, com ótimo conteúdo, para quando a pessoa chegar pela primeira vez no seu canal, você já conquistar a audiência dela. Bom, amiguinhos, eu acho que eu já falei demais aqui, então vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei para ajudar vocês na divulgação dos seus vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva. se Inscreva-se, assim estará me ajudando e assim você não perderá os próximos vídeos que ainda estão por vir. Se você está gostando desse projeto Como Ser Youtuber, divulgue esse vídeo com os seus amigos. Assim você estará me ajudando e ajudando aquele amigo que você sabe que quer ser youtuber. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, assim você fica sabendo de todas as novidades sempre que tiver. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários e eu estarei fazendo um vídeo no final do projeto respondendo as suas perguntas. Então é isso aí amiguinhos, até o próximo vídeo. Falou!